Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Isaías 43, 2. Deus não nos arrebata de um, uma vez por todas para a glória. Seguimos vivendo em um mundo corrompido, sofrendo de um jeito ou de outro, as consequências do pecado, às vezes nosso, às vezes do outro. Todavia, com o tempo, entendi até o sofrimento, por meio do poder transformador da cruz, como um dom, pois neste mundo caído, em nossa dor, ele nos dá a si próprio. Em nossa solidão, ele vem nos encontrar. Elizabeth Elió.